acreditem, se quiser, existe um dia nacional de combate ao contrabando no Brasil, dia 3 de março. Pois bem, houve aí uma série de reportagens falando sobre isso, e eu fiz esse vídeo para lembrar a vocês que contrabando é apenas mais um crime sem vítima. O que é o contrabando? Contra, contrabando é simplesmente o que o Estado chama de contrabando, né? o certo seria chamar de comércio, é simplesmente alguém transferir uma mercadoria, de um lugar para outro. Isso é uma ação voluntária? Mas o Estado diz, não, essa mercadoria é proibida. Nós, burocratas, decidimos que ela vai ser proibida e vamos chamar esse crime de contrabando e punir quem ousa desobedecer o Estado ou quem ousa transportar uma mercadoria para atender o mercado, atender o consumidor sem autorização estatal. O produto mais contrabandeado, né, ou melhor dizendo, mais comercializado, é o cigarro. Por que será? Porque o, o Estado simplesmente embute 80% de imposto sobre o cigarro. Isso é um enorme incentivo para você transportar cigarro de um lugar para outro. Então, ou seja, eu não preciso nem aqui incentivar o, o contrabando né, em si, porque o próprio Estado já faz esse trabalho para mim. É, o, o sujeito que que busca o cigarro mais barato no Paraguai, ou pode ser qualquer outro produto, pode ser arma, droga, ou qualquer coisa, ele está fazendo um bem, um enorme bem para o consumidor, porque ele está trazendo algo que o consumidor quer e mais barato. Né? E quem fica irritado são os burocratas estatais, os políticos, etc. E esses babacas que eu vou mostrar aí para vocês. O Brasil hoje perde cerca de 100 bilhões de reais anualmente com contrabando e falsificação. Essas perdas se dão tanto em arrecadação tributária como em perda de faturamento das indústrias legalmente estabelecidas. Nós estamos competindo quando, contra quem não paga imposto algum. Ou seja, perceber o teor da argumentação, como é falha, sujeito não só após o Estado em impostos, né, ou seja, o roubo do seu bolso, mas também o protecionismo. Ele tem pavor da concorrência estrangeira. E o principal prejudicado disso tudo é quem você então não caia nesse conto do vigar de que uh, os cofres públicos foram lesados antes disso muito antes disso durante a cobrança de imposto o quem foi lesado de verdade foi você e o comerciante né que o estado chama de contrabandista é que está do seu lado não esses políticos burocratas ou gente de associação ou que quer que seja que vem aí falar essa bobrinha e nesse dia idiota né de combate ao contrabando é a mesma coisa você fazer um dia de combate ao comércio